Muita alegria que eu falo de Ricardo Young. Ricardo Young, eu acompanho a trajetória dele há 14 anos, desde que o Instituto Etos foi criado. E essa é uma trajetória de absoluta coerência: coerência com os compromissos de sustentabilidade, coerência com um projeto que tem na sustentabilidade o seu centro. Eu teria muitas razões para votar em Ricardo Young, mas a que me move especialmente é aqui que dá conta de que Ricardo hoje é representante de um projeto político criado por Marina Silva para tornar as cidades mais sustentáveis e o país mais sustentável. Então, uma alegria imensa, uma satisfação grande poder ter um candidato a vereador como Ricardo Yank. Ricardo é compromisso, é coerência, é inteligência colocada a serviço das grandes causas da sustentabilidade. Por isso eu voto nele.